Oi, Mudanças na Paisagem 7. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Ivano Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. É, a gente morando no campo tem umas coisas muito legais que a gente consegue ir acompanhando as mudanças cíclicas que vão acontecendo ao longo do ano. Muitas vezes na cidade, apartamento, casa, a gente não, não consegue a, acompanhar. Essa, essa evolução, essas mudanças, mas no campo a coisa é diferente, né? então é, é sobre essas coisas que eu estou contando aqui para vocês nesse momento. E aí o que aconteceu, nós estamos em meados de outubro, nos vídeos que a gente vai ver, e muitos dias, é, o, o clima esse ano parece que está um pouco descompensado, está né? com uma seca parecida com 2013, 2014, seja como for. De repente veio uma chuva, e veio uma chuva muito forte de granizo, bolinhas do tamanho de bolinhas de pingue pong caindo, uma barulheira dentro de casa, moeu as folhas do, dos ipês, das árvores tudo aqui, é, depenaram, né? desfolharam as árvores todas, o, o, o granizo, machucou o tronco das árvores, um forfé. Por outro lado, isso fez também esparramar nutrientes por todo o terreno. Nutrientes que iam demorar um pouco mais para chegar. Né? Então o granizo veio, desfolhou, acabou com as flores, os ipezinhos que estavam começando a lançar folhas novas, acabou com, com tudo. Mas tudo bem. Que ao mesmo tempo que desfolhou as árvores, também esparramou é, mais matéria orgânica por todo o sistema. Então tem as suas, seus lados fortes e fracos. É uma mandurinha passeando aqui atrás. Legal. É, elas estão fazendo ninho aqui atrás. Essa daqui é, é a segunda casa que tem aqui. Eu mudei para essa casa recentemente. Tá, então é o que, que eu estava falando. Ok. Então vamos, vamos dar uma olhada aí no vídeo. Um de granito, umas pedras, algumas de tamanho, de bolinhas de ping-pong. Olha a bateria, olha a bateria. A quantidade de folhas voando. Olha, só. olha o tamanho, olha só. é bonito, mas olha o tamanho dela ah, quebrou folha, né? Deve ter quebrado o telha por aí. Tem que subir na casa depois para verificar isso. Pronto, a chuva já amainou. As pedras pelaram as árvores. E a gente vê aqui agora a névoa subindo. Olha só. Olha que louco, Olha a quantidade. Olha isso. Olha só. Olha a quantidade de, de folhas e a quantidade de gelo. Olha só. Olha a quantidade. E olha as árvores, pelaram tudo. Nevoa já levantando. Olha só como é que ficou isso aqui. Olha só. Olha a escada. A quantidade de folha que derrubou do da araucária. Uh! Olha o estrago que fez aqui na. Olha a quantidade de pedra, olha isso, olha a neblina, o gelo que está evaporando, mas é lindo. E agora o solzinho, todo lampeiro, chegando também para dizer oi. Mudanças, olha como é que as coisas vão mudando, como é que às vezes muda tudo de um minuto para o outro, olha a quantidade. Dia seguinte, a tempestade de granizo, olha só. Parece que passou um furacão por aqui, a bananeira está toda detonada, as árvores sem, sem folha, galho caído, olha a quantidade de folhas. Aqui, ó, pedra acertou. Enchei e abriu. Manhã do dia seguinte, olha só. <risos> olha só, parece coisa de terra arrasada, não? Olha a quantidade de, de folhas. Olha as plantas, como é que... Que ficaram olha só tudo desfolhado começando a arrumar as coisas varri só esse pedacinho a quantidade de folhas e lógico fico pensando em os passarinhos né como é que eles se escondem aí eles tentam se esconder mas acaba sendo inevitável. Olha, esse daqui é um filhotinho ainda. Mas levou uma pedrada na cabecinha. Ao menos foi instantâneo. Então tem lá suas perdas, né? As folhas caíram muitas folhas, mas ao mesmo tempo com o gelo está chegando muito nutriente para as plantas, muito nitrogênio. Então, rapidinho as plantas vão se recuperar e ao mesmo tempo, olha só, se a gente olhar de, de perto, é como se tivesse passado num liquidificador. É a forma que a natureza tem também de esparramar nutrientes e recobrir o solo. Olha só como é que está, como é que ficaram as folhas da, das bananeiras. Dá uma olhada, ó. as folhas da araucária, ok, então o lado ruim é que perdeu um monte de folha, alguns animais sofreram bastante com isso, por outro lado essas folhas foram esparramadas pelo solo, daqui a pouco vão estar liberando nutrientes para o solo e o ciclo vai continuando. Então, não, não tem isso de natureza inimiga. As coisas acontecem, né? o, os ciclos estão presentes e a vida segue. Olha só, é, é como se estivesse no inverno ainda, o tanto de folha que foi retirada. Ao mesmo tempo, os nutrientes agora estão mais dispersos no no solo e recobrindo também o solo. Então, se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser participar do grupo do WhatsApp, chega lá, o link está aí na descrição. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!